O conselho do Instituto Votorantim está completamente comprometido e dando suporte ao Instituto, junto com as investidas, para evoluirmos nesse tema tão importante, que é o tema de sustentabilidade. Como é que a gente constrói formas de incluir as diferentes pessoas no processo de trabalho, de pensar formas de ativar a economia para todo mundo tenha acesso direito possibilidades e é necessário levar esses esses critérios né esses marcadores diferentes que a gente fala a, a favor para potencializar ali essa essa diversidade dentro dentro da empresa os níveis de confiança das empresas são grandes mas também isso vem com responsabilidades e sempre saber que se não cumprir essa expectativa tão grande da sociedade você pode ter aquele nível de confiança bem afetado. SG não tem certo e errado, entende? É, é muito de acordo com os valores e visão de mundo. É, de como cada investidor ou empresa entende que é a forma mais estratégica dele contribuir para aquela mudança almejada. O papel das empresas é gerar externalidades positivas, né? quer dizer, que a gente consiga ajudar a resolver os problemas do mundo, não criar novos. Né? A gente gerar empregos, a gente gerar é, é, é, soluções do bem, né, que são, são coisas que resolvem problemas reais da nossa vida. Para mim, esse é o grande impacto que a gente pode pode trazer para o mundo. Não existe solução futura de sustentabilidade que não seja de integração, de rede, de colaboração.